Eu recomendo que a sua conta pessoal seja a conta onde vai ficar o pixel, porque você não tem atividade em comum, você todo dia tá logando, você todo dia tá curtindo uma foto, tá vendo um vídeo, tá vendo propagandas, tá entrando em funis diferente e isso o Facebook vê que você é uma pessoa comum e raramente você vai tomar um bloqueio por causa disso, tá galera? Então, fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar do que? Dos assuntos mais polêmicos que tem para Facebook é isso que que é tá galera contingência todo mundo precisa saber todo mundo acha meio complicado esse jogo de falar de contingência eu vou explicar um pouquinho mais um passo a passo aí do que do que é contingência tá galera muita gente ainda tá em dúvida do que que é contingência Eu vou explicar um passo a passo para vocês vou falar uma maneira bem simples uma contingência simples que você pode começar a fazer hoje e vou falar a minha contingência quantos perfis eu tenho e o que que eu faço com cada perfil tá a maneira simples que eu vou passar para vocês vocês vão precisar de pelo menos dois perfis tá galera vamos lá o primeiro passo o que, que é contingência eu vou dar um, um breve resumo aqui para vocês vamos supor que a contingência é nada mais é do que quando você tá andando com o seu carro numa via e a contingência é o que é seu tanque de combustível tá galera a gente olhando para o painel do carro, a gente sabe a hora que vai acabar se tá acabando, se tá cheio, se a gente consegue andar um, uma quantidade de quilômetro, a contingência basicamente é isso, tá galera? Você saber mais ou menos o quanto a sua campanha vai rodar se ela cair se você tem. Vamos supor, você tá andando numa via, porém agora você não sabe, você olha para o painel do seu carro, o seu tanque está apagado, Você não sabe quanto que tem, você não sabe se tem mais de 2 litros, se tá cheio, se tá pela metade, se tem um quarto do tanque. A contingência serve para isso, para você ter alguns galões no seu porta-mala, que assim que acabar a gasolina, você coloca mais aquele galão. Quanto mais galões você tiver, que seria quanto mais perfis você tiver, mais longe você vai chegar, tá galera? Isso basicamente é a contingência no Facebook. Quanto mais perfis vocês têm, mais anúncios vocês conseguem fazer durante vários períodos. Vamos supor, eu tenho um perfil. Vamos supor, galera. Eu tenho apenas um perfil. Isso significa o que, galera? Eu estou andando com o meu carro. Eu não sei se o combustível vai dar para me chegar até o, o destino final. Eu simplesmente estou andando com o carro a cega, tá, galera? Porque a gasolina, o perfil, né? Que é a gasolina, pode durar dois dias, cinco dias, um mês ou um ano. Então assim, galera. Então assim, galera, o perfil na, nada mais é do que o combustível do seu carro, só que você não tem informações de quanto tempo ele vai durar, tá, galera? A gente não sabe quanto tempo que uma conta de anúncio ela vai durar. Ela pode durar 2 minutos, 1 hora, 2 horas, 10 horas, 1 um ano, 20 anos sem cair, tá, galera? Eu vi Algumas histórias que tem gente usando um perfil só e está rodando muito há mais de um ano encapsulado, tá, galera? E não toma bloqueio. Isso é uma coisa que a gente pode falar. Não se sabe se ela vai cair hoje ou se vai cair daqui a um ano. Então, a contingência é isso. Você ter galões no seu porta-mala, onde assim que uma conta cair, que a gasolina acabar, você tem um galão para substituir ou uma conta para substituir basicamente é isso tá a contingência é você ter combustível para continuar a cada dia que seu carro para tá galera nada mais é do que isso simplesmente a gasolina para manter seu carro andando constantemente você você tiver vários perfis basicamente seu carro não vai parar se você tiver poucos perfis você vai acabar tendo problemas com o seu veículo e seu veículo vai ficar no meio da estrada tá galera então Quanto mais contas de anúncio vocês estiverem, mais o seu anúncio vai rodar ali para estar tá vendendo, tá galera? Então eu vou explicar para vocês um, um passo bem simples do porquê ter pelo menos dois perfis. É a contingência mais simples, tá galera? Você ter um perfil backup do Pixel e um perfil para você anunciar, tá galera? Esse, essa é a base, essa é a base, é a base. Não tem como fugir disso, se você tiver com um perfil é bem provável que você vai tomar um bloqueio e vai desanimar por causa do quê? A gente precisa de uma ferramenta chamada Pixel. O que que ela serve, Wally? Vale? Essa ferramenta Pixel, né? Esse algoritmo do Pixel, ele nada mais é do que, vamos supor que um GPS do seu carro, toda vez que você passa por aquele caminho, o GPS, ele marca, ele sabe qual qual entrada é a esquerda, qual que é entrada é a direita, ele sabe se você ir para frente, ele começa a gravar todo o caminho, que percorra, né? Assim que você percorre aquele caminho, ele vai gravar para você. O pixel basicamente é isso: toda vez que você anuncia, ele começa a receber dados. Ele recebe dados que pessoas que gostam de curtir página, pessoas que gostam de visualizar vídeo, pessoas que tendem tendência a comprar, pessoas que têm tendência a chegar ao final do funil, preencher o dado, nome, CPF, os dados do cartão e não comprar. O, o pixel, ele armazena todos esses dados fazendo com que cada vez sua campanha fica mais inteligente, mais assertiva, mais assertiva. Assim a gente consegue no final, no, no determinado tempo, a sua campanha ela fica muito otimizada. O seu pixel fica muito sábio. Assim quando você sobe uma campanha de escala você vende muito porque o pixel e o conjunto eles estão otimizados. Isso é compra de dados frequentemente e se você tiver apenas um perfil onde você tem o pixel o abm a conta de anúncio a sua página é, se você tomar bloqueio por mais simples que seja e você perca perde aquela conta vamos supor que você investiu 10 mil reais em compra de dados ali onde você subiu campanha de conversão teve retorno e teve a compra de dados se você toma um bloqueio perde aquilo, você vai ter que começar tudo do zero. E a gente sabe que quando a gente começa do zero, é bem complicado. Com o pixel novo, ele fica meio perdido, ele não sabe para quem mostrar seu anúncio. Aí, ao longo que você vai comprando dados, aí ele vai sabendo mais e mais sobre o seu público. Chega um determinado tempo, chega um determinado tempo onde você gasta uma quantia de dinheiro seu pixel ele tá muito muito valioso e você acaba guardando o público você compra dados e guarda o seu público você consegue fazer público semelhante de quem visualizou sua página de quem comprou então assim basicamente o pixel ele é a fonte de dados do seu do seu tráfego sem ele você não você não tem otimização para vender você não vende com frequência quanto mais dados você compra mais otimizado fica seu pixel então por isso que por mais simples que seja você tem que ter dois perfis, onde você vai guardar um somente para isso não vai criar nada além do pixel e o outro você vai criar a bm a sua página e assim por diante galera então a contingência mais simples que tem é você ter dois perfis tá galera dois perfis um para você criar o pixel e o outro para você criar suas contas de anúncio bm página assim se essa conta aqui tomar um bloqueio o seu pixel ele tá salvo é só você pegar outra conta aí pegar comprar pedir para parente amigo papagaio vizinho entre outras pessoas que você conhece ali você consegue pegar o segundo perfil agora se você tiver só um perfil onde está tudo ali e tomar um bloqueio você vai acabar desanimando então tenha pelo menos dois perfis onde um você vai guardar o seu pixel se você tomar bloqueio como uma conta ela só vai ter o pixel Raramente você vai tomar bloqueio naquela conta, a não ser que você crie uma conta de anúncio. Conta de anúncio não pode ser vinculada à sua conta que tem o um pixel, o pixel matriz. Porque assim que você cria uma conta de anúncio, tem a probabilidade de você tomar um bloqueio. Se você se ela ficar inativa, se ela não tiver, se ela não tiver pagamento registrado, entre outras coisas. Então, você só vai ter que criar o pixel, nada mais, nada além disso. Nada nada além disso. Você não pode criar uma conta de anúncio, senão você acaba tomando bloqueio também nessa nessa conta que só tem armazenado o pixel. Então, nessa conta que só tem armazenado o pixel, ele só vai criar o pixel, nada além disso, tá bom, galera? Aí nas outras contas você pode criar tudo, a página, a conta de anúncio BM, tudo normal e subir anúncio nela e vincular uma conta na outra, tá, galera? Então isso é muito simples, então uma contingência simples que você pode começar a fazer hoje é isso galera, você tem dois perfis onde um vai armazenar o pixel e o outro você vai subir a conta. Assim você evita aquele desânimo, quando você toma um bloqueio você não perde completamente a sua jornada, tá galera, você tem o um, um pixel ali onde ele tem vários dados Normalmente uma compra de perfil é entre 30 a 60 reais. Isso é um pouquinho viável ali quando onde você não vai perder seu pixel. Então, assim que você subir uma nova campanha, a prova a probabilidade de você vender é muito maior do que você tá com a conta que acabou de criar um pixel, um pixel do zero. Então, isso é mais complicado sair venda do que você já ter aquele pixel onde está bem otimizado. Você já tem um público, você já tem um histórico de vendas naquele pixel então quando você tem um pixel saudável onde tem várias vendas assim que você sobe uma conta de anúncio com aquele pixel a probabilidade de você vender é muito maior do que você subir um pixel que tá totalmente zerado galera então essa contingência é bem simples basta ter dois perfis não precisa ter mais do que isso tem contingências que nem a minha contingência ela é muito grande eu tenho um um perfil onde ele só cria página um perfil onde ele só cria BM, um perfil onde ele só cria conta de anúncio. Então assim, é muito amplo. Eu tenho um backup do pixel, eu tenho um pixel separado, eu tenho uma conta que ela gerencia todas as outras contas, tem uma conta que gerencia somente, coloca cartão de crédito, então, assim, são contingências diferentes, mas aí são certos níveis de também, diferentes também. Mas você consegue começar hoje com apenas dois perfis. Um perfil dá, dá mas se você tiver dois perfis, que provavelmente você tem um pai, uma mãe, tia, primo, parente, alguma coisa que possa emprestar além do seu perfil, recomendo que o seu perfil seja perfil matriz, onde ele você está logando todo dia, está vendo vários vídeos ali, curtindo várias fotos, onde você não vai criar é, conta de anúncio no seu perfil, você está mexendo diversas vezes dele ali no dia,